Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Psicologia 9. Dessa vez, vamos ter o prazer de conversar com Jamile Zordano. Tudo bem, Jamile? Como é que você está? Tudo bom! É teste ou está valendo? Está valendo já, mulher? Ai, tá. Gente, deixa eu me avisar, vai ser uma entrevista um pouco diferente, porque já tem uma história aqui muito grande. É a segunda vez que a gente está gravando a nossa entrevista, e ela levantou <risos> para arrumar <risos> o cenário. Mas, enfim, Jamile, vamos, vamos falar de coisa séria. Vai. É, porque o pessoal vai achar que, tipo, dá para concurso é brincadeira, tiração de onda. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é, e aí você não pode mentir. Não. Jamile Zordan, tem alguma coisa não. a ver com o Zordon? Z tem alguma coisa a ver com o Zordon do Power Rangers? Não. Droga. É Zordon. Então, se assim, a gente. Assim a gente termina mais uma entrevista aqui do meu, do seu do nosso psicologianal. Foi bom é. voto, brincadeira. Jamil, em qual concurso você passou? Em qual lugar? Qual foi a banca? E onde você está trabalhando agora? O concurso foi SPGG. Eu vou falar brevemente. É a Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, porque o é um nome é muito comprido. Quem quiser, procure. Maria. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, eu, eu, eu falo pouco sobre a secretaria, o, o, o nome, porque é muito extenso. E... Ai, pergunta de novo, passei na SPGG, uh, fui... Qual foi a banca? A banca foi, vamos, vamos fazer direito agora. A banca, acredito que foi Fundatec. Ok. Da MC. Em qual ah, ano foi Fundatec. esse concurso? Na Foi 2020? 2021? Não. Vamos ver. Estou olhando aqui. 2020. Oh, God. 2021, 2022. Não sei. Aqui. Ah, aqui, achei. 2021. Gente, 2021. 2021. É uma entrevista. Hum. Para quem está hum. nos assistindo em casa e tá achando, poxa, eu não vou passar em concurso porque eu tenho memória memória ruim. E vocês, vocês ah, são tipo, é o tipo de informação que né, vai para a lixeira, né? O que importa, tu lembra. É o que importa que passou. Mas o que eu tô querendo dizer, Jamília, é que tem muita gente que nos assiste que acha que quem passa em um concurso é aquela pessoa que gosta de estudar, é super disciplinada, é organizada, tem a cabeça limpinha e tal. Não foi o meu caso. E que tem uma memória boa. Eu esqueci de falar isso. Foi o seu caso, Jamília? Então, eu tenho memória boa para as coisas que importam. Hum... <risos> né? Isso é uma coisa assim, a minha memória é seletiva total. assim uh, No caso, na prova, atenção total, eu lembro de tudo. Agora, por exemplo, ah, qual é a banca? Ah, não sei. Um... Qual foi a questão mais difícil da sua prova? Tu lembra? Não. Acho que, acho que é, se for pensar em termos de dificuldade, foi a redação, né? não foi uma questão. Qual foi, qual foi o tema da redação? Vamos olhar. <risos> pegar aqui certo, assim, eu me lembro que era um tema uh, que era sobre a influência do estudo das artes uh, no mercado de trabalho. Como que a educação artística... Uh, poderia beneficiar uh, no, no, no desempenho do profissional, então, e eu adorei o tema, então, na Não, para quem tem uma capacidade <risos> poética, argumentativa, para elaborar isso, é fantástico, eu travaria. Sério? Eu travaria. fácil fácil faço, faço, porque provavelmente é. eu teria fuga ao tema, se não ah, for um negócio é. técnico eu tenho essa dificuldade. É, pra, pra mim tem que ser técnico, não rola. Bem, isso. Vamos lá, enquanto você procura a discursiva, Jamile, quando você conheceu o Psicologia Nova? Ih. Eu já era nascido? Uhum. 2014, eu acho. Bom, o bom é que a gente fez a entrevista anterior aí dá pra ter uma noção assim melhor. Acho que foi 2014 ou 2013, não sei. Porque, foi na época do tá... Isaac, lembra? foi na época do Isaquê uh, é a 2003, plataforma né? nova... <risos> velha a plataforma nova a gente ah vou tirar uma coisa agora uh, quando que começou a plataforma nova o site em 2014 bom então foi antes é. para quem antes. não sabe é... além de ser servidor público eu sou louco e idealista com psicologia nova, então eu comprei uma plataforma indiana que veio toda em inglês, cheio de erro, e que depois eles tentaram converter para o português, ou seja, era muito difícil utilizar, e era uma plataforma online, Foi um, eu fui um dos primeiros professores no Brasil a fazer aula ao vivo, ao vivo mesmo, de interação mesmo, professor e aluno, não era transmitido via sapete, tá, tá não tinha pronto. dinheiro para isso. Do Izaiquil, isso, né? época ah. do E aí naquela época a gente tinha 100 alunos e era fantástico, pensar, nossa, 100 alunos vão dominar o Brasil e tal. Eu acho que eu vi desses 100, pelo menos uns 70 já passando. Né? Acho que praticamente não passou, quem não persistiu. E Jamile, desde aquela época, que concurso que você fez daquela época para cá? Hum, posso pegar lá as provas, as várias? Pode, vamos lá. Vou, vou listando assim, ó, GHC Grupo Hospitalar Conceição, Secretaria de Saúde, Ah, tá, meu, de tudo. Tentei residência não rolou. Um... Vamos ver aqui. Ah, eu tenho que Alô, fazer. Eu estou muito Alô, mais. doutora que... Maria Clara. Tá doutora Maria Clara, tem sessão, tem sessão de terapia hoje. É, estou fazendo sessão de terapia. Estou tô, tô fazendo entrevista aqui. Ah, ela voltou. <risos> Deixa eu ver qual foi Vamos a lá. primeira. Eu acho que a primeira foi da URGS. Let me see. Nossa! Foi da URGS. Nossa. Eu acho que não tem nem aqui no meu computador. Deve ah, estar não, foi da URGS. Tu tem todas as provas guardadas. Oh, yeah. O nome disso é, eu tenho uma família muito boa que me deu apoio. Cara, legal. É, muito legal. Que legal. Que legal. Ai... E ao contrário de mim, você é muito organizada. É, é Você tem todas as provas, eu não tenho todas as provas que eu fiz, eu fiz 10, 11. Aqui, ó. Aham, uh -huh, acertei. Ai, meu Deus. Massa. Falou <risos> 2010. É, não era nascida ainda, não. 2010. Nessa época, eu estava fazendo... Uh, falo da minha trajetória? Eu estava fazendo especialização em saúde comunitária. Nessa época. O que mais? O é. que mais de prova que você tem aí? Ah, quer ver todas? Vamos lá. As principais. As provas clínicas. Vá. Ah. Várias, várias, várias. Caraca, ela tem tudo direitinho, outra da Fox. Alvorada, prefeitura de Alvorada. Uhum. Ó, a clínica de novo. Hum. Uau. Ah, resistência. Também. Vamos ver. Quer que eu continue olhando? Não. Tá. Eu, queria, é. eu queria que você selecionasse alguma história assim emocionante para os telespectadores chorarem não, brincadeira a, não da, precisa. a dessa, né essa foi, já chorei Óbvio. Né? Oh. É, Jamile, você que é uma pessoa muito intuitiva, eu já conheço o Jamile há algum tempo é, quando você sentava para fazer a prova você fazia que nem eu, você sentava e pensava não, esse é o meu concurso, eu já me imagino lá já sonhei trabalhando lá e tal e aí vinha a onda e derrubava, ou não? Uhum. Tu nunca tinha essa coisa megalomaníaca? Tu não, não tinha isso? Não, tive nessa. Por isso que rolou. Não, então era coisa minha mesmo. Todo concurso que eu fazia, eu sentava e achava que eu ia passar. Não, ah, é pra mim. Talvez. vou dar sorte. Talvez, talvez um auto-engano básico, né? É, sempre fiz isso, até hoje. Até hoje. Mas... E a gente vai ainda mas uma pessoa uh, me falou ontem que todo mundo tem o seu concurso. Sabe é. quanto sente? Esse eu quase não me inscrevi. Aí tu pensa assim, se eu não tivesse me inscrito. Esse da SPGG? Uhum. Eu tinha me inscrito em vários, assim. Eu tinha me inscrito para Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria da Saúde, IP, que é o Instituto de Previdência daqui. Uh... Suzepe, sei lá. E, e eu não ia me inscrever nesse. Aí, <risos> e que eu falava, ah, mas eu já estou inscrita na prefeitura, porque eu quero prefeitura. Aí a minha mãe chegou e falou, quem sabe tu te inscreve nesse? E insistiu. Insistiu, insistiu. Eu, tá ok, vou fazer. Nisso eu já tava, é, é muito louca, porque eu já estava fazendo o teu curso, isolado de psico, esse uhum. concurso. E eu não ia me escrever. Completamente insana. Completamente Aí insana. Aí você, você já agradeceu sua maior apoiadora? Mas, óbvio, né? Pelo amor de Deus. E você, pergunta que vale um milhão. Você trabalha fazendo o quê? Hum, psicologia? <risos> e essa foi mais uma entrevista do psicólogo. Tá, na, na SPGG, que significa um faroeste caboclo. Uhum. É, tu entrou fazendo o quê, e aí, hoje em dia, você tá fazendo o quê? Eu fui lotada na Secretaria de Educação. a gente, conhece sem voz, cara. <risos> uh, eu fui lotada na Secretaria de Educação. Aí, eu fiz uma permuta com uma outra psico e fui pra brigada. Então, eu fiquei três meses na Secretaria de Educação. E aí agora eu estou na Brigada, que é um trabalho completamente diferente do trabalho na, na educação. No caso, na educação, o foco era muito mais uh, projetos e, e ideias de intervenção, né, que é, no caso, é isso aí. E na Brigada é mais focado por um trabalho clínico de atendimento. Ah. Para os servidores? Isso. Aí atende família também? A família de servidores ou não? Uh, não necessariamente, é mais militar da ativa. Dependentes não. Tu pensa em se aposentar do campo dos concursos? Não. Não. Eu acho que não foi ah, essa resposta que você deu na outra entrevista, foi? Foi. Eu não, não lembro. Eu não pretendo, inclusive, vou tentar o URGS de novo. E, e, e prefeitura de Alvorada, se abrir de novo, 70 de novo? Não. Não, claro Não. não. Sabe. não teve, teve um dia que eu encontrei aí uma professora que eu adorava, de uma, de uma eletiva de português, da época da graduação, e aí eu falei para ela, eu cansei, ah, é horrível, vou dizer, eu cansei de fazer concurso pequeno. E aí ela falou, é, não é à toa que Alexandre foi o grande, não o médio. Então... Uau. É, é tipo, tem que mirar no, no, no, no grande. para mim, esses claro. são grandes, né? Tem gente que acha, sei lá, outros maiores. para mim... Não, você já tá com o tá médio, já tá com o SPGG. É. É. Que, que foi um concurso é, com reviravoltas no meio do caminho, porque a remuneração isso. era uma, a expectativa era uma, daqui a pouco isso. passou a ser outra, quando você foi nomeada, outra. Uhum. Conta um pouquinho pra gente, pra quem não tá assistindo, que mudanças foram essas? Tá falando da Gizai? Isso, isso. Que Sim. não é nada insignificante, né? É algo não. muito significativo. Não, a Gizai... Uh bom não vou não vou aprofundar muito mas uh, o pessoal que estava lotado na educação não tinha design então fizeram uh, encontrar uma saída administrativa para que os servidores que foram lotados na educação pudessem ter essa essa gratificação até que a questão legislativa seja resolvida então é isso que eu tenho para dizer da design ah mas conseguiram então Conseguiram uma saída administrativa. Massa, massa. É, massa. que eu não sei, eu não me aprofundei muito no assunto, porque eu já estava fazendo a permuta, então... Né? Já estava fora. Que é. legal, porque muita gente acabou falando, não, oh, vou sair porque é, essas desaias, ela têm um, tem um peso significativo na remuneração. É, mas... O seu trabalho... Hum. Pode falar, desculpem. Não, pode, pode perguntar. O seu trabalho agora, 30 horas ou, hum. ou 40 horas? 40. Tem teletrabalho? Xiii, pergunta difícil. Estão vendo isso, eu acho, mas uh, não sei como é que fica. A princípio, e, não. E tu vai trabalhar é. com um campo clínico ou um campo de saúde mental? Tipo, com a saúde mental dos brigadistas? As duas coisas. Ah, Que eu ia te falar. Uh, pergunta de novo que tu perguntou antes. Esqueci. Era sobre. Eu não lembro. <risos> é, para que eu acho é... quando eu gravo ela tô mais fácil que aí eu pauso aí volto aí regravo aí ninguém nota tá depois vem esqueci ah, uau. não não lembro mesmo não lembro mesmo <risos> eu, não. eu já fico pensando lá na frente gente é. aí aí complica um pouco é, no próximo ano, a gente não tem expectativa de grandes concursos no, no Rio Grande do Sul. E você não pensa em ser do Rio Grande do Sul? Tipo, fazer civil de Santa Catarina? Ah, meu. Por enquanto, não. Fazer okay. um TJ Rio Grande do Norte? Ainda é Rio Grande. Assim, ó, a minha vida deu deu uma volta de 360 graus que eu não sei o que vai acontecer depois eu tô indo no fluxo sério não sei não sei o que vai ser da minha vida e não é ah eu tô tô a deriva não tô indo não, você não tá à deriva você tem um você tá num, num carro bom né a esse aqui do ponto de vista da Psicologia no Rio Grande do Sul você tá na Elite se a gente pensa num triângulo assim, tu tá naqueles 1% que melhor oh, yeah. ganho no E aí para tempo pra você fazer outras coisas. Como estudar para outros concursos, não brincadeira. é brincadeira. <risos> Mas falando, rep... acho que eu vou repetir, não lembro se eu falei isso. Eu falo pra to... assim, ah, ai, eu vou, eu vou contar uma história muito louca que aconteceu esses tempos pra falar sobre o que eu quero falar. Eu tava almoçando num restaurante, sei lá, um mês atrás. E aí, uma criatura começou a conversar comigo como se já me conhecesse, foi muito estranho. E aí, a Guria falando: Ah, porque esse restaurante era bom, agora não é mais. Tá, né? Tipo, pá, ah, que pessoa estranha, né? Ficar assim conversando comigo como se já me conhecesse, ok, né? Passou aí ontem eu. Ia sair com um amigo, uh, cheguei no local antes dele, e aí eu fiquei pensando, puxa vida, vou ter que ficar fazendo hora aqui, era num shopping aqui. Eu, puta que merda, né? Aí, e lojas fechadas por causa do jogo, eu pensei, essa porcaria não vai abrir nada? Aí, quando eu vejo dou de cara com essa pessoa que eu tinha encontrado no, no tal do restaurante, conversando comigo como se me conhecesse, muito estranho. Aí eu cheguei nela e falei Tu não é a fulana que tava no restaurante tal Conversou comigo, falou que a comida não tava boa Que o chefe mudou várias vezes Assim, nossa, como é que tu lembra? Sentei, conversei com a criatura Falei da minha trajetória de concurso Ela falou que ela era concurseira Que o namorado falava para ela Que questão de concurso uh, para tu passar O mais importante é tu estar tá tranquilo Porque conhecimento a gente tem Então já, acho que antecipando a tua pergunta, né, do, do qual é a receita, e aí conversando com ela, gente, que, que, que coisa maluca, né, quando na vida tu vai encontrar uma pessoa que tu viu uma vez na vida, e aí do nada tu encontra de novo, conversa sobre concurso, incentiva, né, porque a criatura tá nesse, nesse fluxo também, e, meu Deus... Meu gente que dia fenomenal e o que, que isso então, significa para você aí dizer destino não sei sincronicidade meu gente como é que pode é agora vamos viajar é o universo dizendo que meu Deus tá, tá tudo interligado porque não é possível. É. Nunca tinha me acontecido isso. Muito é bom. por isso que você sente confiança em deixar a vida te levar nesse momento de vida que você está? Total. É. Muito lindo. nessa Nessa pequena capacidade que você tem de governar um pouquinho dentro desses mares, o navio que você conduz. Ai, que bonito! Assim, o que, que você pretende governar nesses próximos anos? Em termos de capacitação, aprendizado, que Jamile que vai encerrar o ano de 2023? Ai, vai soar cafona. A Jamile que governa propriamente. Antes eu não governava. Pensando em não resolver nada, como assim? Antes eu não governava. Ah. Eu tava numa trilha, agora falando de mim, né? Eu tava numa trilha de auto, sempre tive numa trilha de autoconhecimento, sempre, sempre, desde pequena. Não à toa procurei essa profissão. E ai, eu acho que eu finalizo realizada, né? Tipo assim, quando, aquilo, quando... Que, aquilo que eu acreditava, sabe assim, uh, esse ano, agora falando desse ano. Esse ano eu tinha colocado como o último ano que eu ia tentar concurso. Isso eu falei no outro vídeo também. E eu acho que essa postura, tudo ou nada, funciona pra mim. Né? De tipo assim, ou vai ou racha. Não rachou. <risos> deu Não, certo. Deu certo. E, é... e agora eu tô focada, assim, em fazer formação, já tô inscrita numa, né, pra melhorar o, o desempenho, sim. Formação em que TCC. Uhum. Sério? Sério. Sério. E, tipo assim, por que TCC, Jamile? Não, para que eu vou perguntar um negócio desse? Por que TCC? Por quê? Por quê? Porque a pessoa Por pergunta, né? É. Uh, Se alguém te perguntar eu... isso, o que, que você responde? Não que eu queira saber. Uh, na época da graduação, eu tive uma professora, é horrível o que eu vou dizer, que eu achava que ela era fácil. E ela era, foi uma professora da disciplina de, de cognitivo comportamental e ela falava, investe. Tem perfil. E eu pensava, ah, mas ela é fácil. Ela era fácil porque eu tinha facilidade para essa teoria também. Eu não, eu, sabe aquela coisa assim que tu autodepreciação, né? Total depreciação tipo, em vez de falar, não, vai ela tem razão, eu tenho capacidade, não é? Não ela é fácil. Todo mundo. Vai bem porque ela é fácil. Não, ela não é fácil, ela é boa. Hoje eu consigo ver isso. Então, e aqui essa informação vai te faz... ajudar também no trabalho, né? Total, essa é a ideia. E antes de ser nomeada, eu já estava uh, procurando isso. Só que não na TCCI. E, e o fato de eu ter entrado meio que... Uh, delineou melhor o, a abordagem que eu tinha mais vontade de fazer, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de muita coisa. E para delimitar, para mim é muito difícil. Porque eu penso assim: uh, gente, eu poderia fazer TCC, uh, família, psicanálise, porque eu gosto de todas. Então, mas em algum momento tu, tu tem que escolher. E eu escolhi. Porque eu acho que é uma, é uma abordagem muito objetiva que vai me ajudar nesse sentido também, né? Porque eu tenho uma tendência a dar uma viajada, né? Então ajuda a dar uma centrada melhor. Sempre adorei a, a ideia de fazer monitoramento de PA. Sempre fiz e eu não sabia, não sabia que tinha esse nome, né? Que o monitoramento, só para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas sabe o que, que é, né? Que é monitoramento é, gente, de pensamento automático. É não, é, não é pensão alimentícia, não é pensamento automático. É. A ideia de crença central também acho muito legal. Então... E eu, eu vejo muito surgido nessa, nessa... Tu faz abordagem. terapia? Tu fez depende, terapia? De, depende do que, que tu considera terapia. Eu sempre fui adapta de terapias alternativas. Que é um nome que eu, inclusive, acho pejorativo. É. Até essa questão, né, de, de ter uma certa sensibilidade, pra mim sempre funcionou. E... Nunca fez com psicólogo mesmo? Já fiz, mas, tá para mim, mim, a melhor abordagem é essa. É, eu, eu acho que já comentei isso com você na, na, na entrevista passada. Eu fiz terapia já com quatro psicólogos. Uau! Tô horrível! Todos da TCC. Todos Uau. da TCC. Foi assim... Maria vamos, Gabriela... Vamos desmist Foi. desmistificar. É, aí a quinta psicóloga, eu estava conversando com um, um, um paciente, não, um aluno meu, falei, cara, já fiz quatro terapias, não deu certo. No, nos últimos dois, três anos, não deu certo. Aí ele falou bem sério comigo no WhatsApp, faça a quinta. Aí eu pensei, qualquer argumento que eu tiver para justificar o porquê que eu não quero continuar, é irracional, não faz sentido. Se eu ainda tenho a demanda, eu, minha obrigação é continuar procurando. E aí fiz a quinta, tô na quinta agora. Já deu as 20 sessões eu não largo ela nem a pau, porque é fantástica. E era TCC também. Mas eu fiz também uma terapia alternativa e tal. Foi muito bom. Depende muito da, do profissional que está ali envolvido. E também acho Agora que o nome eu... alternativo é complicado. É horrível. Ai, é da... Como é que falam? Ai, místico. Ai, místico. Holístico. É. Uh. Integrativo. Pelo amor, não. <risos> Trinca os dentes. Sério, trinca. É, é porque você, você tem sei. um monte de coisa disso dentro da psicologia ortodoxa que, se a gente disser que é místico, o pessoal vai dizer, não, isso é ciência. Uh -huh. Porque o cara, invent, o cara inventou uma varinha ali que faz chover e tal, dentro da psicologia ortodoxa. Você já imagina o que, que eu acho disso, né? Uh -huh. e, enfim, Mas assim, tem outras coisas aí que a gente não vê. Por outro lado, eu também não curto muito... Essa coisa muito fora da casinha. Então eu, eu tô meio assim no, no meio do caminho. Eu sou uma pessoa que gosto de, de evidências, eu gosto de, de tipo assim a comprovação, né? Isso aqui é assim. Uh, mas ao mesmo tempo eu curto esse lado mais. Me ajuda a achar aí um termo. Intuitivo. Shannan. <risos> Intuitivo. Intuitivo. Porque, assim, uma então, coisa que me, me perguntam, né? Ah, tu gosta tanto dessas coisas mais diferentes e tal, por que, que tu não investe? Porque, uh, de uma forma ou de outra, uh, aonde eu for, eu vou carregar o que eu sou. Então, independente é. da abordagem que eu for fazer, uh, o meu perfil vai estar junto. Então, eu vou usar desses dessas ferramentas, independente da abordagem que eu fizer a formação. Então, por isso eu não preciso. É. Ah, sei lá, me pega, porque que tu não faz transpessoal? Por que não? Porque eu acho que, bom, não combina comigo a forma que, que fazem. Né? E eu não preciso... É a pessoa do profissional, né? É, é o profissional. Né? E aí tu pega, no caso, essa professora que eu estava te falando, uh, se tu conhecesse ela, não sei como é que ela é hoje. Tu diria que ela não tinha perfil para TCC. Só que, assim, isso é incrível. Porque no momento que né, tu olha para uma pessoa e ela não, parece que não se, nesse quesito, não se encaixa, é aí que acho que se dá a evolução, porque aí tu, tu começa a ampli, ampliar o espectro de de profissionais que podem uh, se beneficiar né, dessas teorias mais ortodoxas. Perfeito. Né? E, e você também se propõe a questionar de um outro lugar. É. Isso, isso enriquece qualquer abordagem. É, Jamile, tu falou de um perfil de pessoa que não é para TCC. Tu Sim. é um perfil de pessoa que é para concurso público? Completamente. Completamente não, né? Completamente sim. Completamente não. Vamos, vamos, vamos ensaiar direitinho, porque assim, quando a gente faz entrevistas aqui, é aquele povo bem quadradinho. Não, eu hum. estudei para concurso, eu fiz isso, aí depois eu pensei para cá, para cá, aí para cá, cá, e aí eu não quebrava, aí fazia isso. E aí eu estou vendo uma pessoa aqui do meu lado que tem um lado demasiadamente humano e intuitivo, que deve ter tido uma série de oscilações assim. Eu não vou nem colocar uma ondinha só, vou colocar várias. E que tem hora que tem que parar para não entrar em, em, em, em pico. Ah. Eu vejo o Jamile, com todo respeito aqui, claro, já conheço há algum tempo, com uma capacidade de aprendizado de várias coisas ao mesmo tempo, de forma é, ampla, ao contrário de muita gente que é muito linear, no caso da Jamile, e que para concurso você precisa dessa visão linear e constante meses ali de forma repetitiva como que você se virou nesses últimos anos Jamile? Uau! <risos> <risos> Tem que ser honesta! Uau! Aí vamos voltar lá na... eu fiz a especialização até 2011, 2012 de saúde comunitária na URGS, tinha uma prática, eu fiz a prática que foi na violência doméstica, amei, aí segui, né, sendo voluntária da violência doméstica, aí fiz uma formação como mediadora judicial, fiquei uns três anos, né, que aí a, a prática tu pagava fazendo as mediações, aí nisso eu voltei para violência doméstica para coordenar grupos e aí, de lá para cá, seis anos, só estudando. Só. Só. É. Quem que cobrava mais? Você, sua família, a sociedade, o universo? Quem cobrava mais sua aprovação? Todo mundo. Não, não era uma coisa assim, claramente, né? não, não tinha verbalização. Claro, na família tinha. Família, pai, mãe, né sou filha única, só para só constar não tem irmão e, e é né, tu é o teu próprio algoz né acho que não tem ninguém mais exigente do que tu contigo mesmo né por mais que os outros te deem apoio eventualmente dê uma uma puxada para para tu dar um, um resultado satisfatório o, o aquele que se exige mais é tu mesmo né Tu já chorou estudando para concurso? Se eu já chorei? Hã? Não. É. Nunca? Não. Não. Caraca. eu chorei, eu passei. Por ser é reprovado nunca chorou, não? Não. Eu sou mole de mar, meu. Eu choro. Chorei muito não. já. Na, na biblioteca é. escondida, assim que. Vou dar uma choradinha ali, já volto. A descarga emocional. Cara, não estou entendendo essa matéria e tal. Não, eu não. não sei se tem a ver com o fato de... Sabe, uh, demorou muito, muito, muito, mas, uh, no fundo, eu sabia que eu ia passar. Então, talvez essa certeza mínima fazia com que eu não desesperasse a ponto de chorar. Acho. Desde o começo você tinha essa certeza? Sim. São eu, quase 10 anos. É, não, são mais de 10 anos. Eu tinha, porque no momento que eu entrei na especialização, eu vi que aquilo era para mim, a prática, quando eu fui para o tribunal. Por isso. Eu senti que eu era para o serviço público, para outra coisa, não. Que legal. Tu se é. identificou e aí tu pegou casa. aquilo. Ah, é de cara. Isso há 10 anos. Eu não vou uhum. dizer há 10 anos atrás, porque eu sei que você é excelente em português e aí você ia jogar esse copo na minha cabeça. E <risos> o que, que, vo que, que você sente para os próximos 10 anos? Só crescer. Não sei para onde. Está no lugar porque certo, tá na hora certa. Aqui. Para quem achava, mesmo tendo essa certeza, achava que não ia rolar, meu Deus! Que coisa incrível, nada. Né? Quando, quando tu passou, bateu aquele desejo de vingança de chegar no, na frente do povo e dizer, uh -huh. tá vendo? Ba <risos> Mas você não cedeu a esse desejo de vingança, claro, você guardou. Não. não. E, e teve uma pessoa, inclusive, uh, que me falou. Uh, como é uh, ter sido the underdog e agora tá onde tu tá e aí eu acho que eu pensei nisso, eu nunca me considerei underdog o que, que é underdog mesmo? deixa eu ver acho que é com vira-lata? é é vira-lata, né? é, acho que é é Então tá. assim, né? Se me viam assim. Ai, gente, agora vem a vingança. Que pena, porque eu não me vi assim. Nunca me vi. Por outro lado, por outro lado quando alguém traz um sonho desse, e, e você tendo passado pelo que você passou, você acha que você tende a ser mais é, benevolente com as Sim. pessoas e não enxergá-las como sendo um underdog? Pode ser. Ih, travou, travou. Não, eu tô aqui. Tô aqui movimentando, é, tá. eu tava pensando. Aí quando eu penso, eu tenho que ficar parado. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, tá travando a imagem. Tá. Foi. Tá, tá mas a gente, a gente continua. É, uhum. No que a tua vida pode inspirar as pessoas que estão nos assistindo agora? O que, que você tem de diferente ou de especial? Tu não é underdog, pô. Tu falou isso. Eu me considero até hoje, mas, então eu fico encabulado com isso. Agora tu tem a obrigação de dizer o que, que você tem em você e na sua história que... Eu acho que a resposta vai... Pois é, eu não tenho nada de diferente dos outros, por isso que eu acho que anyone pode passar. Anyone. Eu não tenho nada de diferente, eu acho que essa postura ajuda. Tá, mas então você não se considera underdog, mas também não se considera especial ou uma pessoa sortuda que o mar da Galileia vai se abrir? Não. Com a cabeça que você tem agora, Jamilin, é uma pergunta retórica lá, Maria Gabriela. Você não acha que lá em 2009, 2010, quando você começou a fazer prova, você teria feito alguma coisa diferente? Tá, ah, resposta padrão de novo, não. OK. Foi minha tentativa de imitar Maria Gabriela. Ficou bem ruim? <risos> Teve ah. alguma coisa que você amadureceu ao longo dos últimos anos no ato de estudar para concurso? Tipo brigar menos com o professor? <risos> Eu vou repetir. Lei, cara. <risos> autoconfiança. É a trilha da autoconfiança é a melhor para tu, pra tu conseguir confiar que tu vai passar, uh, claro, autoconfiança é confiar, né? <risos> uh, que tu vai conseguir é. acessar o conhecimento na hora certa, no momento certo. Acredito é é... chama isso de, de uma humildade é, descompromissada. É, então, ah, então tá, tá então. Não, brincadeira, eu que chamo, não é a TCC, não. Não sei nem como é que a TCC. Olha, eu, olha vou, ah, achei a resposta para o que, que eu tenho de diferente. Eu não tenho medo de jogar para os meus defeitos. Tá aí. Está aí. que eu ia dizer, uh, em algum momento fui arrogante? Fui. Em algum momento eu fui prepotente? Sim. Em algum momento eu tive inveja? Muita. Acho que é isso que faz a diferença. Você está falando de mim ou tá falando de você? Eu tô falando de mim. Ah, tá. Não pode. Ah. É a mãe dela. É a sua mãe? Aham. Uh -huh. Chama para a entrevista, poxa, eu também te ajudou <risos> esse tempo todo, coitada. Não pode. Então, assim. É a entrevista mais diferente. Como é, que é o nome da sua mãe? Denise. Dona Denise, um grande abraço para a senhora que vai assistir isso aqui depois. <risos> A eu senhora acho... deveria estar aqui, a sua filha proibiu, Não. era para estar Não. aqui. Não, my place, my bar. Uh, eu acho que é isso, eu acho que tu cons consegui se olhar uh, sem, sem pudor nenhum e, e sim, sinto inveja, sim, sinto raiva, às vezes olho para pras pessoas com arrogância, com prepotência. Eu acho que é isso que faz a diferença. E, ao mesmo tempo, conseguir reconhecer os traços fortes né, de autoconfiança e... Não vou lembrar de outros agora. De memória. <risos> eu acho que o bom é, dessa eu entrevista... Não essa daqui está sendo a entrevista mais diferente de toda a nossa história. O bom dessa entrevista é mostrar para quem está em casa que... Cara... Jamile tem uma coisa em comum com as outras pessoas e, e essa pluralidade de personalidades aqui mostra o quanto que é rica a própria condição humana. Ela se manteve em movimento. Então parou algumas vezes, mas voltou e continuou e continuou e continuou. O fato dela ter essa organização com as provas direitinho e tal mostra isso. Talvez se a mãe dela tivesse aqui nós soubéssemos <risos> mais desses detalhes como é que era a organização do estudo dela e tal, mas enfim. Ela ia dizer, dizer que é entrevista... tá ótimo. Ela ia dizer que caótico. Por que, que ela diria isso? Porque era. Ah, tá. Ela, ela te conhece. Uh -huh. <risos> Maravilha. Jamile, estamos caminhando aqui para os nossos endereçamentos finais dessa entrevista, que eu esperei muitos anos para a gente fazer, diga-se passagem, desde que aquela é? época já, a gente já conversava. E, claro, torço muito, torcia muito para que isso daqui acontecesse. E talvez a gente tenha outra depois com eu seus sei. próximos concursos. E que recado que você deixa para quem está nos assistindo? E aí, vamos para o poema? Vamos ver um? O recado é um poema, vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui um. Na página 72 do, <risos> do seu segundo livro. Eita! Gente, bem rapidinho, enquanto ela está abrindo o, o poema lá, que ela disse que separou e não separou, está separando agora? Não, está separando. É, eu lembro que uma vez a Amelie mandou um poema, acho que foi no Facebook, e falou, o que, que você achou? Eu falei, eu não entendo. Eu não consigo abstrair. <risos> e até hoje é assim. Eu, eu não consigo... Entend... Ah, Fernando Pessoa é legal? Cara, eu chamaria para jogar videogame, para tomar um show, mas eu não consigo ler o que ele escreve, porque é, a, a minha, minha estrutura mental, ela, ela não é que ela impede, é que ela tenta, trava. tenta ir um pouco além. É. Então, trava. acho que essa, essa sensibilidade, ela precisa ser... Trabalhada constantemente É difícil, é difícil Até hoje eu, eu acho... leio e não eu entendo Eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando De estar tá sempre em constante contato consigo E com os seus defeitos Isso facilita é, Mas às vezes eu não entendo mesmo viu? Mesmo assim eu... é, é aquela música que O próprio autor da música está dizendo Não gente, eu não escrevi isso, eu escrevi outra coisa Vamos lá, qual que é o poema? Acho que achei esse é o nome do poema? Não, não. Ah, achei. Esse aqui que vai. Vai lá. Não precisa botar a tela só comigo. Eu gosto da... O, o título é Te Valoriza. Tá. Você Ai. publicou recente no, no Facebook. Esse não. Esse é 28 de agosto. Tá. Tu quer que eu... Vale do recente, que também é punk, <risos> é mais punk. Come, que ele. Come, começa com o te valoriza, com a tá. voz de Pedro Bial. Vai lá. É. Te valoriza, fase, prenúncio da mudança de vida. O rock... ah. Ai, travei, droga, vamos de novo. Te valoriza, frase, prenúncio da mudança de vida. O reconhecimento da força diante de olhos alheios. A caminhada iniciada no caos íntimo. A renúncia por uma vida confortável e o encontro com o real sentido de vida, o encontro consigo mesma. Deu para entender? Eu acho que agora deu para entender. Tem Esse tudo a, a ver, ver com o que a gente conversou. É. Viu? Quer Tem que ter paciência, eu... que às vezes eu não entendo tanto. Não. Vai, vai a próxima. Quer que eu leia o outro que é mais punk? O horário permite? O horário permite. Vai lá. O nome desse é Fardo. <risos> Calos, escaras e arranhões, minha arrogância me abateu. Grilhão da minha mente, o peso do despudor consigo. Finjo que sou humana, especial e cordata. O desmentido de uma mente podre. Nojo de mim, esqueço da vida falha, do silêncio da alma, do grito do assédio. Acalanto a sombra inanimada, que arrasta qualidades, acompanha tarassos fardos. O rastro da destruição saio do corpo e me perco no espaço, porque dói demais reconhecer esse vilão. Mãos dadas com a prepotência, a conjuntura nefasta recebe todos os créditos. O débito de vida esvaziada, os excessos, a falta de si. É mais pesado mesmo isso daí. Defeito. Eu parei no, desment... parei no desmentido. É, é defeito, né? É, não, não é legal, não é bom. defeito então, é. é... Um... Mas Uma é bom agressão olhar. diária que a gente se faz. Mas é bom olhar. É, exato. Jamiri, muito obrigado pela sua entrevista. Da próxima, traga a sua mãe, dona Denise, aqui, por favor. <risos> ah, não! A audiência vai lá para cima. Vai... Ah, um recorde. Um recorde de pessoas. E, enfim. É, desejo muita saúde, prosperidade, muito discernimento e, principalmente, lucidez. Eu acho que nós encarnamos para isso um aumento diário de lucidez. E não é à toa que é, as pessoas passam na nossa vida e nós passamos na vida das pessoas tendo essa influência recíproca para trazer algum tipo de aprendizagem em favor, em busca, em prol, não sei qual que seria o português adequado, dessa lucidez. É difícil, é, é complicado, é. da raiva, dá vontade de chorar, você falou, exatamente como seu poema, e eu acho que tu foi uma das, das alunas mais diferentes que eu tive ao longo desses últimos anos, justamente por isso. Você não tem medo de se expor, não tem medo de colocar que pensa, de admitir erro, de crescer, de amadurecer. Então, você tem um, um salto de aprendizagem emocional que te dirige para a vida incomum, extremamente incomum. E esse é o seu diferencial. Se tu não sabe, agora tu já está sabendo. É essa capacidade mais fragmentada de estar tá super hipervigilante em tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo que está prestando atenção em alguma coisa, é coisa que eu não consigo fazer, por exemplo. Muito obrigado por esse drops de lucidez aqui, acho que são histórias que iluminam um pouco o nosso caminho. Um grande abraço, muito axé para você, axé lá de Luiz Caldas, eu sei que você não gosta de do Rio Grande do Sul, mas visite o meu Nordeste, por favor. Vai, Começa com a Bahia direitinha. Tá bem. Tem, tem muita coisa te esperando por lá. Um abraço. Tchau, tchau. É isso, gente. Mais uma entrevista pelo meu, pelo seu, pelo nosso Psicologia Nova. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é vida real. Então, vocês percebem que todas as entrevistas, em todas as entrevistas, eu tento buscar o que tem de melhor em cada um dos entrevistados, porque são histórias inspiradoras e que nos fazem pelo menos parar e identificar é, o que, que essas pessoas têm, que nós temos também. Eu tenho certeza que essa história agora que nós vimos da Jamile te tocou de alguma forma ou mostrou para você como você talvez tenha sido, como você é ou como você deve ser. Pensa um pouco nisso, porque talvez a próxima entrevista também seja a sua. Um grande abraço, te vejo nas nossas aulas e nas nossas entrevistas, quem sabe, de verdade, a sua. Tchau.